E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima HD. Tamo junto rapaziada, é nóis. Então bora lá assistir os vídeos. Sorrindo, mano. Para quem fala da minha pele e cabelo, eu rimo e grito, sou lindo. Você não entendeu? Por isso que agora eu te falo que a minha mente faz supino E se cê não olhou direito, parça O erro da sociedade são pinos Olha pra mão de Jesus, Uhul. são pinos Por isso cê é boliche, sou pino Cê não sabe que a morte e a vida não são irmão Mas garanto que são primos Igual números na minha conta Cê não entende, guri, te desconta Por isso agora eu te ensinei como se faz um bom ataque De ponta a ponta Uhul sou inteligente, mas eu vou te provar no guri Que eu sou aquele do bom repente Então pega a visão, pois você morreu e foi de repente O primo que é primo da vida, mas essa vida é só um entre parentes Tome cuidado com isso aí, pois eu sou o guri na culpa Você falou que era João, esquece o Luca Vem vindo ao chão de Frank Luca ah, Pega a visão seu fudido, sabe que pra mim você não é envolvido Mata chorando chorando, terra, sorrindo pode provocar que é um falso amigo você que é um falso MC, pois gagueja, se engole com as próprias palavras Você veio com o coração frio, eu trouxe o coral seu quente como lava Se você não entendeu meu parceiro, não, não, não, eu sou Frank sinata. E o barulho desse teu crânio trincando hoje à noite vai fazer serenata oh! Uma serenata, serenata pra mim é matando Você pegando a gelada e brindando com a minha gata oh, Você é o um Franco sinata, tudo bem, mas cê sabe, segura essa barra Cê nunca foi tão bom em música se cê não toca como minha guitarra oh, Mas era Les Paul e eu tava pronto pro jogo Eles me chamam de Flow Slash, depois que eu quebro eu coloco fogo Cê oh, compreende em que que eu faço, por isso não são rimas de caderno Você é mais chato que Glacial Quente e Skol Cê desce e redondo pro inferno oh, que eu tô na pista, o fogo é pra minha guitarra, guardo minhas balas pra esses racistas. Oh! Você sabe okay. que você é um infeliz, tocou a minha guitarra com a língua da alma, porque eu sou banda Kiss. Oh! Mas a sua bala não vai nos racistas, você não entende e se cala. O exército hoje é racista, então se só prova de bala. Eu falo que isso é diferente, por isso você é um safado. E eu faço com a cara do É o que os patriotas fez com o Planalto. Oh! Você vê como ele é foda, você vê como ele é incrível. Ele tá usando uma causa errada pra poder promover um grito. Então pega a visão como faz, pois você sabe que essa é a parada. Eu não uso o Bonsominion nem pra ganhar a porra de uma batalha. Oh!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 Rima! Nada contra tudo que você fez, tudo que você criou e todas as letras que você escreveu. Nada contra esse socorro que você faz. Só que agora socorre que você faz quando quer falar do meu. Aê, uh! nenhum momento falei sua vida, nenhum momento eu fui falar da caminhada. Até porque você também já fez bastante, mas não fez o bastante, então pra mim não é nada. Uh! Então tá sabendo? Pode parar que eu te falo o que ocorreu. Você quer tanto pensar em tudo aí, só que aí no meio disso tudo o que que aconteceu? Uh! Vou te explicar o que, que aconteceu, vou falar para a rapaziada Eu falei que eu tinha feito igual você, hein? em nenhum momento eu falei que seu corre não era nada Mas, tudo bem, a gente já tá ciente que a ocasião faz o ladrão Se eu não falei, eu não interpretei, acontece que há tempo você guarda no coração Ei. Mano, você sabe como é. Vou te bater com a sua carne, eu vou fazer fumaça e depois eu vou jogar pela chaminé. Porque malandro é malandro e mané é mané, já dizia Bezerra da Silva. O ref é aquele que sempre promete, mas nunca consegue cumprir as expectativas. Vá, vá, vá, vá, vá, vá, vá. A parte dos caras é jogar na cara, fala isso no meio com as palavras. Todo mundo esperava você no nacional. O Big Mac procurou e dentro dele você não tava. É o máximo respeito, nunca quis te desmerecer. Afinal você chegou lá e até eu não cheguei. Eu só tô falando e jogar na cara pra você entender. Você vai gozar com o pau dos outros, meu amigo. Calma aí que eu posso te refutar. Mas se você olhar o ranking da no passado, o cara que nem é de São Paulo ficou em primeiro lugar. <risos> Realmente o beat tá difícil de escutar, mas meu mano sabe eu sou perseverante. Ei. Já que você quer citar o nome do meu rival, pesquisado no YouTube. Todas as surras que o Recal tomou do cante. <risos> Falou que ele foi o primeiro lugar. Isso aí ficou entendido. Pesquisa lá quem um ano ganhou os quatro semestres seguidos. Pra você ficar entendido. Só que aí, tá mandando eu conseguir descer um teste. Muito bom se ganhar temporada. Respeito a temporada, respeita que eu fui o líder do todo semestre. Oh! Do todo semestre você já foi o meu mestre, somente não é um templo. O importante não é onde a gente começou, o importante é onde a gente se cruzou na linha do tempo. Oh! Você pegou a visão, amigo, Você sabe que eu tô te amassando. E nessa linha do tempo que a gente se cruzou, eu tô decolando, você tá rebaixando. Porque oh! rebaixando. E você sabe o que eu lei do asfalto, a vida é uma roda gigante eu não sou ignorante. Tudo vai e volta, tá em cima, daqui a pouco você tá embaixo. Oh! Passa. Sem hipocrisia, quando tá lá em cima, você tira foto, porque no que vem você vai trampar na portaria. Uh -oh. O que é problema é o seu porteiro, pelo contrário, eu sou da asfalto. A nossa diferença é que eu sempre tive embaixo. Então agora o foguete não dá resto, paro no alto. Cara, gente boa, igual Bené, na favela, nós tá na situação. Okay. Se eu for porteiro, eu vou ser verdadeiro e vou poder até apertar a mão do patrão. Sé, sé, pé, pé, pé, dois pés, dois pés no peito. Eu e o AJ colou pra exigir o nosso respeito. Ha. Nós pavimentos, hoje você tá, tá rimando. Nós pavimentou, meu mano, então agora vai segurando. Ei, JP, o pé da Levis, ainda tá sua bunda Ei, então, ha, eu só vou acabar com essa surra Você imatiu uma forma burra Eu grito com a alma, você sussurra Eu não sussurro Pra mim você é burro e não faz maluca Você manda isso, é o mesmo que eu te perguntar Se o um saco do Orocha ainda tá na sua boca Eu sei rima clichê e por isso que eu faço perfeito Hoje os cara rima assim e acha que foi é desse jeito Mano, você acha isso foda? Sabe que pra mim você é moleque Você começou um round assim Então devolve esse fogo, Derrick. Então devolve toda a sua carreira Você tá cobrando o direito do mano Logo que pra nós você tá de brincadeira Você tá ligado Ai, o JP falou que ia responder Ele vem pesado Só que seu dread na batalha faz a mais que você Eu não entendi A carreira que você temos é né, a caminhada na rua A sua carreira é bem diferente <Sila> uh <-huh. Sila> E não vê qualquer que eu falo pra tu E tu pega sua rima, seu flow, seu conteúdo e devolve pro Dutu Você uh -huh. tá ligado, essa é a querinha Ele é do mar de monstro, mas você é uma sardinha vamos e por isso que mana tô na quebrada. Se ele quiser, eu devolvo o flow, se ele quiser, eu devolvo a levada. Mas eu te pergunto na improvisada, que a minha rima é mais quebrada. Devolvi pra ele lá na há seis anos, No final, e onde você tava? Caralho, que legal! Esse cara tá se orgulhando! Não, você perdeu na primeira, e cê tá falando bosta, você tá aonde? Cadê oh! cadê as palmas? As... Cê não sai com vida, acompanha a batida Acho que seu corpo vai ficar estirado no meio dessas avenidas Aqui em Barueri, acho que você já tá sem sorte Eu não fui lá pro Johnny vida mas hoje o te convida pra conhecer a morte oh! Em cima dessa praça, embaixo dessa lona A lona que você beija é outra, eu faço pista ali mesmo sem diploma Hey, é por isso, meu mano, que hoje tu pede carona Mas aí, meu amigo, cê monta o um império, não né? Chega aí, já desmorona Mas você tá ligado que cê é um baba-ovo Se você na meu império, eu vou lá e construo ele de novo Porque você tá ligado, mano, como é que agora eu sou cria? Nada é fácil pra nós, você não tá ligado, vai dar correria Falou do Kant do Johnny, convida, qual foi? Tá impressionado, tá peidando, tá mandado Qual foi você que quer ser convidado? Eu convido tu e o Cante Pra ser amassado Colocar vocês no bolso depois amassa o jurado Foda-se é você Foda-se <risos> <risos> é o é Johnny Foda-se o Johnny em cima da batida Vai ser muita sorte se o Johnny Sai com E Fica então vai vendo Até porque não, mano, você tem cop-line A única coisa que de convite é toca punchline. Toca punchline, Me pega a visão que você não tem fome. Você me convidou pra foto punchline. Eu mandei, só que na tua hora faltou. Se tudo se matou. nesse momento cê sabe que agora já tô pronto pra briga. Pode falar, tá do Johnny convida Construo minha casa, é o Johnny com fica. É o Johnny convida, fica, cê não rima na moral. Se é que cê fala pro Rio de Janeiro, eu te amasso no coelho lá no Vitical. O inferno tá falando que tem viva, agora é. Aquela que cê nunca pisou na favela É a Viga que atravessou sua costela Vai oh, oh, oh, oh. parar! o que que esse cara falou? Você tá torcendo pra Viga atravessar costelas de morador? Esse cara tá mandado Meu mano, eu sou verdadeiro Já que é Viga, é Johnny Conviga Então receba, é lupa de pedreiro oh, oh, oh. Ei. Ei, não é Johnny convida? Eu sigo o invicto É Johnny Convito é Kant convicto Vai vendo qualquer diferença Por isso o mano com já forra Porque agora meu mano Você vai ser o que pra quem matar é que o cara. Eu ferido, Sabe que nesse momento Você perdeu no labirinto Tira o Johnny convicto E nesse momento é vida